você acha desse, desse trabalho de bandas que são parecidas com a legião urbana? Você não é muito parecida, né? Muito parecida. <risos> parecida demais. Eu não sei, pode ser que eu não conheço muito, não. Eu, não, é, eu vi uma vez uma música na rádio, pra ser sincero, assim, eu não conheço todo o trabalho, não posso dizer. Mas tem lá suas semelhanças, né? O que, que você é acha disso? O que, que você acha dessas bandas que ele repete? Ah, eu Existem acho aquelas assim... que são cover, né? Cover Legião Urbana. Existem é, aquelas que, que não são Urbana. cover, mas são muito parecidas. Você pensa o quê? Você acha que é legal, relembra, de uma certa maneira isso desperta... Eu sei, assim, a gente faz parte de uma época e tal, em onde se criou uma identidade mesmo sonora no país e tudo, e, e através das bandas como capital, Legião, pessoal de Brasília. É, eu gosto, gosto pra caramba, acho legal. É, mas é que, na verdade, esse tempo todo eu estava tão envolvido com o meu trabalho, assim, mas eu me amarro, eu ouvi disso do Tony, assim, super, eu gosto do J Quest, gosto do, muito do Scank, gosto dessa galera, adoro o Plato gosto mesmo pra falar de todos, é assim, me dá falar assim. Eu gosto de muitos, eu gosto de todas. Eu gosto pra caramba, de tudo legal. Eu acho que teve uma evolução muito grande, sabe, na música brasileira, assim, no rock, em todos os gêneros.